Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes E faça já sua cotação Ele tem os melhores planos para você E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 Estamos aqui na concessionária da Honda, tá? Vamos gravar aqui para vocês hoje A Twister 300 em detalhes Vou falar para você tudo sobre a Twister 300 Em detalhes, beleza? Espero que vocês gostem Se ficar com alguma dúvida Deixe nos comentários aqui que eu respondo todo mundo Fechou? É o seguinte rapaziada A Honda lançou aí Agora em 2023, a Twister 300 cilindradas, tá? Essa moto vem em duas versões. Na versão CBS, que é essa que vocês estão vendo. E na versão ABS. E eu quero que vocês comentem aí qual versão você prefere. se prefere com ABS ou com, ou com CBS? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. A maioria do pessoal, pela votação que eu fiz lá no Instagram, prefere com o modelo ABS. É até bom, acho que, para desligar o ABS. Mais fácil do que você desinstalar o CBS, né? Mas é o seguinte, sem enrolação para você já deixar o like. Preço dessa moto na minha cidade, 22.500 reais a modelo CBS, tá? Essa moto aqui, 22.500, tá? No precinho e a modelo ABS por 23.500 As cores das motos, tem três cores para você escolher. Na modelo ABS, você pode escolher na cor dourada ou vermelha. E na modelo CBS, com freio CBS, na cor vermelha ou cinza. Qual cor você acha mais top? A vermelha aqui chama muita atenção, tá? É, tenho certeza que essa moto passar na rua, o pessoal não fala que é 300 cilindradas, Principalmente porque a Honda colocou esse spoiler aqui na parte de baixo, que dá um ar bem esportivo para a moto também. Seguinte, bom, vamos falar do motor, das especificações técnicas dessa moto, tá? motor como se pode ver aqui ó, motor é pintado em preto motor de 295,5 cilindradas ele rende 24,5 cavalos na gasolina e 24,7 cavalos no álcool tá motor flex muito top esse motor motor monocilíndrico tá essa moto rapaziada veio com a grande novidade que o pessoal tava pedindo bastante era iluminação full-led na dianteira olha a frente dessa moto Ficou muito top, muito esportiva, tá? Tá com, os, com umas linhas bem reta, bem esportiva. Então, ela tem LED na dianteira, LED nas duas setas, né? É óbvio, E na traseira, ela já tinha LED, mas mudou o farol. Ficou bem bonito também, ó. LED na traseira, nas setas. Ficou muito top, rapaziada. Muito top de verdade, a iluminação dessa moto. Outra coisa também que bastante que teve uma grande mudança, eu estou sem a chave para mostrar para vocês aqui, mas é o painel dela, o painel dela é totalmente digital, tá? Ele é painel completo, blackout, vou mostrar uma foto aí do painel para vocês, vocês verem, marca velocidade, marca contagiro giro, relógio e tem indicador de marcha, indicador de marcha numa uma moto 300 cilindrada, rapaziada, novidade que o pessoal estava pedindo muito, aqui no manete tem o stop start, tá? o para você desligar a moto tem aqui o pisca-alerta partida elétrica seta buzina e luz espia bem aqui ó tá a ignição da moto é no tanque é bem aqui não é mais no painel abertura do tanque esportiva o tanque de 14.1 litros tá o tanque dela é de plástico é bom que se você cair com a moto você troca somente uma parte do tanque você não precisa trocar o tanque inteiro como é nos outros modelos de moto, tá? O banco dela, ele é bem confortável, é o banco tem dois níveis, níveis do piloto, nível do passageiro. É o banco bipartido, tá? A alça do garupa, ela é pintada em preto, tá? Ela é bem bonita também. Vamos ver outra coisa aqui. Suspensão traseira monoshock, tá? A moto tem freio a disco na roda traseira freio disco na roda dianteira, que o pessoal pede bastante, né? Ou você pega a CBS, ou você pega ABS Roda de liga leve, a roda dela também é bem bonita. O paralama da moto tem essa abertura aqui, tá? Que dá um design bem esportivo. Ele é vermelho na frente, na traseira é preto. Outra novidade que a Honda acertou muito é se você virar o guidão da moto para a direita, você vai encontrar aqui, ó, no cantinho uma porta USB muito top para você carregar o celular colocar no GPS aí se você precisar fazer uma viagem ou até mesmo para você andar na cidade você coloca o suporte celular já vem já coloca o carregador na moto bem top mesmo rapaziada aqui na parte do escapamento mudou bastante também tem esse escapamento menorzinho ele tem essa proteção tá isso aqui é uma proteção é, não é escapamento é momento um a lata tá embaixo aqui é uma proteção para você não queimar o pé na cor preta e aqui nessa cor de aço escovado beleza rapaziada essa moto aqui para mim ficou muito top mais detalhes vamos ver que que a gente encontra mais a moto o pneu o pneu dianteiro dela é medida 110 70 aro 17 já o pneu traseiro ele tá mais largo. Pneu 150 60 17. Beleza, ele tem esse paralama aqui dentro também para não voar lama aqui no garupa. Tá, porque essa traseira da moto ela é bem fininha. Então, se não tivesse ali, poderia que ser que voasse alguma lama, alguma água. Quando você anda com a moto na chuva, para não bater aqui. Tá, essa parte aqui ela é de metal e aqui é de plástico. E é basicamente isso, rapaziada ela tem os pezinhos aqui do garupa totalmente em metal ó bem top hein ó chique hein o pezinho do piloto ele tem essa ele, ele começa ele move aqui ó por caso se você fizer alguma curva raspando ele para não quebrar para não desestabilizar a moto ele vai para trás tem esse movimento aqui a moto tem seis velocidades tá transmissão de seis velocidades igual já era a Twister Antiga Aqui tem os pezinhos de guidão Né A moto ficou bem top Até o retrovisor dela Ele tá pequenininho Ele tá esportivo Até o retrovisor dela original não é feio Na minha opinião Ficou top, rapaziada Não tenho o que falar dessa moto aqui não É uma moto econômica tá Pra quem vai utilizar ela aí pra Ir e voltar do trabalho Tirar um lazer no final de semana vai estar tá muito bem servido com essa moto não parece uma moto 300 cilindradas. parece uma moto aí 400 chegando perto de uma 500 ela lembra até bastante a 500 que que vocês acham rapaziada dessa moto você acha que eu devo pegar uma ou não deixa aí nos comentários que eu quero saber ela ficou muito top e tá no precinho bom hein e basicamente é isso rapaziada a moto ficou top é tudo que o pessoal pedia a ronda alterar na moto, que a iluminação full led, é, colocar contador de marcha, melhorar a cilindrada, deixar a moto mais forte, é a tem ABS, tá com um design mais esportivo, tudo que a Honda, tudo que o pessoal pedia para a Honda col colocar, a Honda trouxe essa moto para acabar com a concorrência. Tem essa moto tá vendendo muito. Não tem pronta entrega, fila de espera aí mais ou menos de uns dois meses, tá? Tá tendo bastante compra dessa moto aqui, então quem comprar ela vai ter que esperar um pouquinho, porque tem muita gente pegando ela, tá? E ela tá chegando, é a primeira que chega na, na loja aqui, já lançou essa moto aqui já faz quase um mês, e é a primeira que chega aqui, aqui na minha cidade, beleza? Agora acho que vai chegando mais... É, porque a fábrica Honda estava parada aí Tirou as férias E agora está produzindo mais Com certeza vai chegar mais motos dessas E quando chegar a dourada, chegar a preta Eu vou gravar para vocês também Para vocês verem E vou mandar, vou postar lá no meu Instagram Diogo011.oficial Fechou? Tamo junto aí Até o próximo vídeo Comenta o que, que você achou dessa moto Eu achei muito top Fechou rapaziada? Tamo junto aí Até o próximo vídeo